Fala galera! Hoje a gente vai fazer uma bebida com sabor sensacional, refrescante e ainda por cima vai aumentar sua imunidade. É o Golden Smoothie. Vamos usar nessa bebida uma manga congelada já cortada, 100ml de leite de coco ou leite vegetal da sua preferência e um scoop de Mono Golden Whey, que tem o um sabor de Golden Milk, aquela bebida milenar com muitas propriedades nutricionais. Agora é só bater no liquidificador até ficar bem cremoso. Tá aqui o nosso Golden Smooth, um pós-treino delicioso. Tem alguma receita que você adora e gostaria de saber como é feito de forma saudável? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente faz uma próxima. Até mais!